os procedimentos cabíveis. Fala parada desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar que seja dias, então que sejam dias melhores e de boas notícias. Amanhã a partir das sete e meia a gente volta a se encontrar. Até lá.